Maio 1941 A escalada do naufrágio de navios aliados pelos submarinos alemães continua a aumentar, incentivando este mês de maio ao recorde de 700 mil toneladas. As águas frias do Mar do Norte são as mais perigosas para os navios alemães, que contam com o apoio aéreo de unidades estacionadas nas bases da Noruega, Dinamarca e Norte da Alemanha. O Reich protege zelosamente essas águas, que são a porta de seus mais importantes estaleiros, portos e instalações industriais no norte da Alemanha. A Marinha Britânica, que impõe uma superioridade no Atlântico e no resto dos mares da Europa, a custa de perda de centenas de navios, não se aventura nesta área perigosa. As tempestades, os enormes blocos de gelo, os campos minados, bem como as patrulhas contínuas dos submarinos e destroyers alemães, fazem desta área o pesadelo dos marinheiros britânicos. Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Essa já é a terceira missão. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Como é que ninguém se acerta aí? Tá pior que os Town Troopers que é nas estrelas. Game Lime! Ai! Parece que entramos numa fria. Good on you, Sapper. But without Arctic clothing, none of us will make it out alive in this cold. Vamos lá, sobrou pro mergulhador mostrar do que ele é capaz. É de serviço. Pronto, já derrubou três. fully qualified Uhum -huh. I'm going. Isso aqui é do boi na verde I'm going. Isso aqui é do Marine Tabaco e comida. Pronto. Uhum. I'm fully qualified. Vamos sair! Vai, vai, vai, vai! Uhum. Pulando na água. Ah, não esqueça de botar a roupa de mergulho ao fazer isso. Senão, você já era. A moment. Oh, the fuck! Mhm. Uh Aha. -huh. Uh -huh. E. Uh -huh. Mhm. Vamos On the case. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então, não esqueça do like. I'm going. Yeah. I'm oh, fully qu Excellent. I thought I was the only one that got away. We need to somehow disable the destroyer. I suggest we blow up the engine room. We can find explosives on the other side of the ship and should use the balloon to get there. We need to recover the Enigma machine and its codes. We'll also need to find the cylinders inside the destroyer. With the three partes em our possession, we'll be able to decipher all German communications. I think the green beret is being held nearby. We should break him out. OK. Com certeza, com o vez liberado a missão oh, será muito mais fácil. Right now. I'm going. Uh -huh. right e agora vamos utilizar o poder do tabaco. Ok. Let's go. Aham. Uh -huh. Right out. Ok. Pronto. Opa, granada. Eu treinado por isso. Inscreva-se e ative as notificações para não perder okay. os próximos vídeos That's it, let's go We have our time, Griefen uh -huh. Toma uh -huh. Okay, let's go Okay. Ordesa. Vamos embora, vamos embora. E aqui vai uma dica, você pode tanto pegar a chave que tá ali atrás com o oficial, como fazer isso aqui. Let's go. Okay. No problem. Ordesa. Let's go. Você pode explodir a porta, você não precisa necessariamente da chave. Pronto. On the case. Olha o boy na verde aí? It's done. Thanks for the hand. They we're going to storm me outside into that frozen wasteland. It's not the end I hadn't mind. We have to free all the U-boats before the Germans realize what's going on, or none of us will make it out of here. I'm sure they will have started interrogating the submarine captain boy now. Come on, we have to save him, huh? Right-o. Yeah? E vamos em frente. Uh-huh. Right-o. Vambora, vambora. Moin. O boi na verde pode sair pela janela. Ok. orders, sir. We're ready. Yeah? Here we are. Vai, vai, vai, vai, vai, Yeah. O boi na verde, além de se enterrar, ele pode enterrar os corpos também. Orders, sir. Você pode enterrar os corpos na neve? Right out. Uh. Aha. -huh. Yeah? Ready, sir. Let's go. Okay? Let's yeah. Subindo. <risos> Let's go. Right out. We're waiting. Let's go. Okay? That's it. Yeah. Mine. It's right, okay? Huh? Essa dica é muito importante. Você pode passar a faca do boi na verde para o Barine. Let's go. Assim ele pode arremessar duas facas. Muito bem, chegamos. If you like. uh Aha. -huh. we're waiting. Via livre, todos para dentro, yeah yeah moin, Aha. Uh -huh. right now, muito bem, a máquina enigma aí. O bonaventura não precisa de escada nem nada, você pode dar um duplo clique que ele pula as plataformas. Good. Right now. Yeah, aham. Uh -huh. Orders, sir. Moin. Good. Okay. Agreed. Aha. Uh -huh. Okay. O cara se matou, velho. Good. Oh. Quiet! Uh-huh. Ready, sir. I'm ready. Muito bem, descendo. Deixa uma garrafa de vinho e se manda. Se você apertar a tecla Alt junto com o botão do Scroll, você e, e arrastar o mouse. Você gira a tela. Esse, rec esse recurso aqui nessa parte é essencial. Leave it. Thank you. Looks like rescuing me has become rather a habit. If we all get to the submarine alive, we can probably escape under the ice. We should disable the engine and the gun emplacement generators. I'm certain it will be a lot easier to escape if we're not being fired on by that destroyer. Righto. Qualquer uh -huh. dúvida, já sabe. Deixa aqui nos comentários. Lembre-se que eu leio todos os comentários. I'm going. Muito bem, eu vou utilizar outro recurso dessa parada aqui. Uh -huh. right Muita gente nem sabe que tem esse recurso. We're ready, sir. Right Bom, primeiro uh -huh. de tudo, yeah. tira os cadáveres daí. Right Olá. Uh huh. Let's go. Okay. Uh. -huh. I'm ready. Leave it to me. Toma. Ah, foi na vez de ninja, rapaz. Good, right out. Yeah. No. Right out. I'm going. Huh? <sighs> oh. Good. Oh. Mine. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, opa oi, oi, uh -huh. uh -huh. Opa, bomba e granada, it's done, uh, Good Aqui tá resolvido, vamos embora. E agora vamos revistar os armários. Uh -huh. oh, good. Aqui tem bônus, Agreed. agasalhos oh, e mais explosivos. Uh -huh. oh, yeah. Good. Ah, Don. Don. Aha. Oh, that's it. Aha. Whew. Ahahaha. E aqui tem um recurso muito útil. Se você apertar Ctrl Good. e pressionar a tecla F10, o, o próprio jogo te mostra todos os objetos que você pode interagir. That's too heavy. E acabou o espaço. E agora? Como é que a gente vai levar isso tudo? Don. Okay. Yeah. Ah, já sei. Aham. Uh -huh. Só so Ok. Aham. Uh -huh. <risos> ah, o capitão virou o cabideiro agora. We're waiting. Vai, carrega esse negócio aí. Vamos lá. We're listening. Oh. Ok. We are uh -huh. E agora? ready. Uh-huh. I was trying for this. It's done. Quem vai? Quem vai? <laughs> no problem. We're waiting. Uh-huh. <clears throat> no problem. Opa, opa. Ah, mas você não pegou a chave! Ha! Quem precisa de chave quando você tem It's time! Yes! Daqui. I'm ready! Muito bem, chegamos! We should inform headquarters that we have a complete Enigma machine. I am certain that they could give us assistance to ensure that they receive it. Unfortunately, the only radio powerful enough is in the camp. Let's go! We have no time to waste. Good. Muito bem, precisamos voltar lá no rádio agora. Yes. Só? Não podemos esquecer do agasalho. Bastavam dois, não precisava uh -huh. de três. Ok muito bem, vamos destruir a sala das máquinas. E That's it. Toma! No a bomba. No problem. That's it. What? We're ready. Estamos on our way. Aha. Uh -huh. Right now. Here we are. We're ready. We're ready. Let's go! I'm going! We're ready. Let's go! We're ready. Tell me. Muito bem, outra bomba. No problema All ready, yeah. Tell me. Okay. <risos> o cara olhou, viu esse ready. montão de gente e saiu correndo. We're ready. <risos> ready. Uh -huh. Let's go! Yeah! I'm ready! Come on, come on! Piece of cake! Leave it to me! importance that the machine, codes, and the cylinders get here as soon as possible. Your journey by submarine will take too long. You should all escape in the submarine apart from the Green Beret and the Spy. The two of you must fly back here with the complete Enigma machine. Good luck, men, All of you. Sí, See you bye Vamos. Mm-hmm. Okay, yeah. Let's go. Muito yes. bem, descendo Tell me We're ready Yeah, Aha. Uh -huh. Yes, sir Ha, <risos> tá de brincadeira We're ready Por algum motivo esses inúteis não descem por esse negócio aí We're on our way ah, seria tão mais prático oui. Mas beleza We're ready. Let's go. É só baixar a escaleira Esse jogo dá suporte What para multiplayer see. E eu queria testar online esse jogo se você quiser jogar uma partida, é só acessar o link que está na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. Acesse nosso Discord e fique por dentro. Let's go. We're on our way. Let's go. Okay. Let's go. Let's go. Yeah. No. Uh -huh. E vale lembrar que você não precisa necessariamente do sapador para colocar as bombas. Ui. We. Oui. Coloca uma bomba aqui e outra aqui. Trébia, agora é só ficar uma distância segura aí. Ui, ahá. Obliterar. Só toma cuidado que você pode morrer no processo ah. Uf, Vambora, vambora Peraí antes de avançar vou pegar a metralhadora. On the case. Peraí passa a faca e metralhadora. Isso. I'm going. Levar o espião até ali é fácil. O problema mesmo é a boina verde. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se que eu leio todos os comentários. Ao seu serviço. Toda noite. Ok. Good Aha! Ahá. Ahá. Ahá. Ahá. Ahá. Muita gente menospreza a metralhadora desse jogo uhum. Uhum. A metralhadora é ideal para enfrentar as tropas uhum. That's it. Toma! I was trained for this. Toma! Right now. We're ready. Okay. Let's go. Vamos embora, vamos Uh-huh. No problem. Oh. We're ready. I love us? Muito bem, todos a bordo Todos a bordo Let's ah. go. Ah. E agora subindo do avião Bom. Vamos embora daqui Boa eu vou impedi-los com essa pistolinha! Do alto e avante!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 DISPENSED!